Filho do Bolsonaro 04, aquele que o Bolsonaro disse que é pegador. O Bolsonaro tem tanto repúdio, tem tanto medo que o filho dele seja homossexual, que ele faz questão de falar o tempo todo para todo mundo. Não, meu filho é pegador, mesmo, mesmo quando, quando o Moro tá pedindo as contas, tem uma crise, uma pandemia, o Moro pedindo as contas do Ministério da Justiça, e aí o Bolsonaro faz questão de falar que meteu o filho dele lá, numa, lá no discurso e fala não, meu filho é pegador, pegou meio condomínio aqui. E você olha para cara do filho dele, cara, o filho dele não pega nada. Olha, olha, olha, o filho dele é um youtuber aí, é gamer, sei lá que porra que é. E eu, olha o que esse cara fala. Vamos lá, vamos lá que eu não posso ver isso sozinho não, vocês têm que ver comigo. Eu morrer tossindo que morrer transando. Não, prefiro morrer retrasado que torcido. E errado essa um, cloroquina. <risos> Pô, te, tive que tomar, né? Mas o niob e o grafeno ficaram com ciúmes já. Eu, não tu tá coronado? Não. Essa gripe, essa gripe aí não. Não chega até mim, não. Essa gripe não, não chega não até, até, até mim, mim, não. Não é nada. Brincadeira, vamos ver de rua. novo, pai. Vamos pra rua, na pandemia, tá ok? Pô, que pandemia, mano! Isso aí é história aí de, da, da mídia aí, pra trancar você de casa, pra achar que o mundo tá acabando. Isso aí é história da mídia aí, pra falar aí que, a, que o mundo tá acabando e trancar você dentro de casa. Valeu? Tá ok? Olha, olha as ideias do cara, é igualzinho o pai. Pô, é só uma gripezinha, irmão. Tô Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo que morrer transando. Prefiro morrer tossindo que morrer transando. Olha a frase do cara. Aí depois ele deve ter dado um bug na cabeça desse filho da p ele fala. Ah não, quer dizer. Ops, errei. Não, prefiro morrer transando que tossido. <risos> é, tô... E essa risada, é aquela risada de débil mental mesmo, né? <risos> Deixa eu ver aqui o que mais vocês estão falando. Ivo Free mandou R$2,00. Esse 04 merece um R$1,21. Um o um. Que, que é R$1,21? Um, um? um 121. Eu não, não sei o que, que é 121. Olha aí, Antônio Assunção mandou desconto aqui no Superchat. Rasgou a tela do Superchat. Falou o seguinte: a única coisa que esse cara pega é Covid. <risos> Também acho, viu, Antônio? Esse aí pega Covid fácil. <risos> <risos> o Nilson Patriarca, aqui ó. Meu filho nunca vacinou. Aí o filho, é o filho é o 04. <risos> Não, o canal Quântico me, me corrigiu aqui: o 121 um, um é matar alguém. Não, aí vocês estão muito violentos, pessoal. Calma. A solução pra esses caras é tirar a grana deles e colocar eles na cadeia. É a maior punição deles. O Matheus MG, vale tortura no Bozo também tortura não pode pessoal deixa eles deixa cara que vocês querem tortura maior do que tirar esse cara do poder tirar a grana deles todos eles vão ficar malucos cara isso aí vai ser uma tortura para eles agora entendi se alguém me falar de novo esse 121, dois 1, aí eu já vou saber que é, de acordo que é um artigo do código penal que define o homicídio aí ó, vocês aqui é cultura também pô o fruto nunca cai longe da árvore é verdade Clésio Vergonha alheia, Marcelo Pardiz. Ah, cara, põe vergonha alheia nisso.